Boas, Conselho de Honra do MPLA reuniu-se na semana passada, sexta-feira ou sábado, e segundo o jornal online eh, angolense, o Semanário Angolense, Graça Campos, o presidente do MPLA rejeitou de modo descrito como rude a ideia da criação de uma comissão de monitorização do partido e da ação do governo. A ideia foi proposta por membros do Conselho de Honra do mesmo partido, MPLA, um órgão de consulta e aconselhamento do líder do partido, na sua primeira reunião realizada este sábado último, dia 1, de abril em Luanda. O comi a comissão de monitorização teria por objetivo identificar as causas dos últimos resultados eleitorais considerados como muito pouco satisfatórios por larga largas franjas do próprio MPLA, a crescente degradação da qualidade de vida dos angolanos, o galopante desprestígio do partido, a intolerância e a perseguição das vozes contestatárias e internas no mesmo Partideco. A criação de uma comissão de monitorização foi colocada então sobre a mesa por meio de alguns conselheiros na sequência de uma demorada rajada de críticas ao líder do partido, a quem foram pessoalmente atribuídas as culpas pela crescente impopularidade do mesmo Empelar e pela miserável condição de vida eh, da maioria da população angolana. João Lourenço viu na proposta da criação de uma comissão de monitorização uma antecâmara do que poderia vir a ser um fórum com margem para propor soluções para a crise do país. Com as críticas dos conselheiros diretamente dirigidas a ele, o presidente do MPLA, presumiu que uma comissão de monitorização poderia, no limite, propor até o seu próprio afastamento da liderança do mesmo partido. Por isso, ele rejeitou categoricamente a ideia. A reunião, Conheceu momentos de algumas tensões ou tensão com alguns membros do Conselho a apontarem diretamente o dedo ao presidente do MPLA pela crescente falta de credibilidade do, do, do partido deles e pelas dificuldades de governação, segundo disse ao Correio Angolense um dos participantes. Segundo a fonte do Correio Angolense, todas as críticas à falta de soluções do governo para as graves dificuldades por que passam os angolanos, João Lourenço respondeu com um pedido de paciência. O governo está a trabalhar e os resultados vão aparecer. Foi o que o João Lourenço dizia. Repetiu insistentemente, mas quando lhe foram exigidos exemplos de empreitadas do governo que mitigariam, no curto e médio prazo, a crise econômica e social, o presidente do MPLA, Targiversó. Na verdade, o presidente não apontou uma única empreitada em curso que tenha animado os membros do mesmo Conselho de Honra. A fonte do Correio Angolense disse ter visto, na face de João Lourenço, bastantes sinais de contrariedades provocadas pelo tom, muitas vezes ácido, das críticas. Por essa razão, essa fonte acredita que a reunião de sábado do Conselho de Honra do MPLA, pode ter sido a primeira e a última. Não vi na cara do presidente ânimo para voltar a reunir com os membros do Conselho, disse a mesma fonte. A pergunta sobre se algum conselheiro se teria pronunciado a respeito de um terceiro mandato presidencial, a fonte do Correio Angolense disse, senti na sala que não havia nenhuma necessidade de levantar este assunto. A insatisfação de todos os presentes com o desempenho do presidente do partido e da República tomou desnecessária essa discussão. Ficou ali implícito que o presidente receberia um rotundo não se pedisse o apoio do Conselho para um terceiro mandato. O Conselho de Honra do MPLA foi criado pelo 8º Congresso Ordinário do MPLA, realizada em dezembro de 2021. No dia 14 daquele mês e ano, o bureau político disse ter aprovado com emendas o regulamento do Conselho uh, de Honra do MPLA. Nenhum dos membros do Conselho de Honra que participou da reunião de sábado teve até agora qualquer contacto com o referido regulamento. As coisas correram mais ou menos as a palpadelas. Ninguém sabe ao certo a largura e o cumprimento do Conselho, mas o que lhe posso garantir é que esta primeira reunião não, não correu bem ao presidente João Lourenço, concluiu a fonte uh, do Correio Angolense. O Conselho de Honra é integrado por antigos militantes ou dirigentes do MPLA, todos eles octogenários, ou mais ou menos por ali. A idade dos conselheiros terá frenado os maus, os maus modos, geralmente atribuídos ao presidente João Lourenço na condução de reuniões. Esta notícia tem como fonte o correio angolense.